Eles gostam de dedos rápidos? E você sabe jogar de aço, ó. Ponoí. Vocês já viram que a mulher toma um susto e grita no meio do negócio? A mulher toma um susto no meio do negócio. Mas é bem jumpscare mesmo. <risos> Imagina que mico, cara É, vontade de acordar, cara Vontade de dar um cheiro nessa barriga é muito, muito grande Posso acordar ela? Posso acordar a gata? O mundo todo em uma flecha Ô meu pai Ninguém escapa da minha mira Precisou de alguns Combinar então Vamos jogar Jash nível 1 Depois eu não gosto mais tanto Mas nível 1 é maravilhoso na barata o cara, o look é a guerra, de guerra um demais Paga corpo... na wave, Tem quase certeza que eu vi alguém guardando aqui não pode ter sido ninguém sou o família e são tudo você eu tava morto. Ih, <risos> acho que eu morri ainda. Ai! Nossa, faltou uma stack. Faltou um tique, eu fiquei com 6 de vida. Me abandonaste, Lulu! Meu, meu suporte sempre me abandona, é uma tristeza. Tu não tem problema abandonar o The Carry, mas tem momentos pra, pra sair da lane, sabe? A wave frisada não é o momento de sair da lane. Ainda mais tendo vantagem. Faz sair de lane que você tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem vantagem. vantagem. <risos> eu de verdade não sei qual suporte é mais roubado neste game. Eu acho que é Sona né, do que Lulu. Eu acho que a Sona é mais roubada que o Lulu Tô na flash O Rato Ultado me bate sem assim que eu consiga bater de volta nele Vai, a lane da Sona é pior do que a lane da Lulu Mas a Sona buffa o time inteiro late game a Vex não podia matar a Sona, não? Já melhor que Foi meio brother, A Vex não? E aquela fechava antes. a rata, Eu acho que essa não pode. A bondade é a simples tentativa de sermos. Cara, estou cheio de pelo daqui, Ana. Na cara é extremamente desconcertante. <risos> se destona. Deram merecida essa assiste, hein? Então não não não desce. Meu Deus do céu. Eu tô gravado. Sabe ah, por que o Kong é OP? Porque ele luta duas vezes. Só por isso. Se ele não lutasse duas vezes, seria de boa Seria só um boneco forte. Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum. tempo que eu ouvi essa música. Cara, olha o né, a gente tá indo de novo. Por que, que tá top? Vem lutar com a gente. A gente não, não conseguiu lutar uma faixa é, é, é. com esse Ken ainda. Também é que eles grivaram. Se eles fightassem aqui a gente ia perder. Quero. Nossa a primeira teamfight, acho que nem foi 5v5. Eles estão lutando? Não, como é que conseguiu tomar picofre? ainda dessa situação, aliado foi Não precisa regar. precisa regar. <risos> ah, agora entendi tem GP que a gente não ganhou a fight. <risos> agora faz mais sentido. Estranho o ele não ter tomado dano. Ah, ele deve ter tomado a... Um, o debuff verde da Sona, né? Não deu dano. Yes, Esse jogo foi muito mais difícil do que deveria ser <risos> Considerando a vantagem que a gente saiu da bot lane Eu acho que a Vex saiu com vantagem no mid também O Kha'Zix tava dois níveis à frente do Kong Esse jogo não deveria ter sido tão difícil Não vou do Lulu que ela tava jogando Pick-Off Simulator Ó o Kha'Zix <coughs> A Kata virou as costas pra gente Agora ela vai ser acordada Agora você vai ser acordada, meu amor Deve ter acordado. Deve ter acordado sim.